WhatsApp, up, WhatsApp. Up? Any Beats aqui. Se você é um produtor musical, provavelmente já ouviu falar do Reason. É uma estação de trabalho de áudio digital popular que já existe há mais de duas décadas. Mas o que você pode não saber é que o Reason também tem um sintetizador modular chamado Reason Rack. Neste vídeo vamos dar uma olhada mais de perto no Reason Rack e mostrar como começar a usá-lo. Reason Rack é um sintetizador modular virtual que permite criar sons complexos conectando vários módulos. É uma ferramenta poderosa que pode ser intimidante para iniciantes, mas uma vez que você se acostuma com ela será capaz de criar sons complexos que nunca imaginou serem possíveis. O Reason Rack é composto por vários módulos, cada um com seu próprio som e funcionalidades exclusivos. Existem osciladores, filtros, envelopes e muito mais Você pode conectar esses módulos da maneira que desejar para criar seus próprios sons personalizados Inserir o módulo no Rizona é muito simples Vai selecionar o módulo desejado no browser Clicar e arrastar para Oracle Para módulo de efeito o procedimento é semelhante Mas deve colocar o efeito por baixo do instrumento ou dentro da faixa de mixagem já para inserir players o procedimento é o contrário arraste o player para cima do instrumento conectar módulos no Reason é fácil basta clicar na tecla tab para visualizar a traseira do rack, de seguida clicar e arrastar um cabo da saída de um módulo para a entrada do outro você pode impedir que os módulos se conectem automaticamente Se clicar na tecla SHIFT e arrastar o módulo do browser para o rack Você também pode usar a tecla SHIFT para que um módulo que se encontra no rack se conecte automaticamente Basta clicar SHIFT e mover o módulo para baixo de um instrumento ou faixa Mas esta dica não se aplica para módulos da categoria de utilitários Ainda com a tecla SHIFT, pode-se mudar a sequência do fluxo do sinal entre os módulos. Vamos criar um patch para começar. Usaremos um oscilador para gerar o som e um filtro para moldar o tom. Primeiro vamos arrastar o módulo do oscilador e filtro para rack. Clique Tab para mostrar a vista de trás e em seguida vamos conectar a saída do oscilador à entrada do filtro Finalmente vamos conectar a saída do filtro à entrada principal do rack Antes de começar a tocar vamos alterar alguns parâmetros Primeiro desativa a sincronização do tempo Segundo, reduza o volume do LFO para 0 Terceiro, Ajuste o volume do envelope 1 para 100% E por fim, Ajuste o parâmetro Keyboard Follow para 100% Se você usa a versão Standard, ainda tem um passo a seguir Clique sobre o Pulsar e selecione a opção Create Track for Pulsar Agora vamos tocar o som pressionando uma tecla no nosso meio Você pode experimentar os vários controles em cada módulo para moldar o som ao seu gosto. Pode anexar módulos sempre que necessário. Conectando os CVs, abre espaço para modulações. Mais módulos. Depois de criar um patch que você gosta Pode salvá-lo para posterior uso Basta selecionar os modos Combinar, clicar em Save As Dar o nome do patch E por fim clicar em Save Se você não se sente confortável criando seus próprios patches Também pode usar presets O Reason vem com... Uma biblioteca de presets que você pode usar como um ponto de partida Para seus próprios sons E isso é uma breve introdução ao Reason Rack Uma ferramenta poderosa que pode levar a sua produção a um próximo nível Então, vá em frente, experimente Você pode se surpreender com o que pode criar se nos acompanhou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, se gostou do vídeo, deixe um like, subscreva-se ao canal, e até a próxima, fique bem.